Fala, companheiros e companheiras da categoria metalúrgica de São José dos Campos e região. Neste sábado, dia 26, às 9 horas da manhã, nós temos um encontro marcado na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São José. É a Assembleia Geral da Campanha Salarial. Até o momento, nós temos metade da nossa categoria onde os trabalhadores estão com reajuste e também com a manutenção dos direitos garantidos. Porém, a outra metade, nós temos os trabalhadores que estão, neste momento, sem convenção, acordo e, em muitos casos, sem o reajuste de salário. Por isso, nós chamamos toda a nossa categoria para uma importante assembleia que nós vamos realizar neste sábado. Porque algumas bancadas patronais, como o setor aeronáutico, que representa a Embraer e as empresas parceiras, querem retirar direito dos trabalhadores. E se isso for aprovado, pode prejudicar toda a nossa categoria. Por isso nós chamamos todos os trabalhadores metalúrgicos de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Santa Branca e Igaratá para virem no sindicato para a gente rejeitar essas propostas rebaixadas que querem retirar direitos dos trabalhadores e a gente iniciar um amplo processo de mobilização para que a gente tenha 100% dos metalúrgicos da nossa base com aumento de salário e também com a renovação de todos os direitos. Sábado, 9 horas da manhã, contamos com todos vocês na sede do Sindicato dos Metalúrgicos para a Assembleia Geral da Campanha Salarial.